Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tade, pra quem me conhece também, Tade porque eu não me conhece. E hoje eu estou com uma pessoa muito fofinha, meu lado E é minha prima, ela se chama Ninho. E ela tá aqui hoje pra fazer o um vídeo comigo. Hoje a gente vai fazer o que tem dentro da minha bolsa. E eu passei sua bolsa, como que é essa bolsa linda maravilhosa. A bolsa dela é essa de folhinha que é muito fofinha. Onde você comprou essa bolsa? Eu comprei no lápis a minha é essa bolsa aqui Ela é meio caristeta, não sei como que fala Mas eu queria muito esse estilo de bolsa E eu consegui é da Forever One E vamos lá, vamos começar né Vamos, vamos abrir a nossa bolsinha Puxa! Então o primeiro item que tem na bolsa dela São cartões bonitinhos Aqui no Japão tem muito é, Esses cartãozinhos, pode tirar um cartão? esses São esses cartõezinhos aqui Aí você vai lá na maquininha de game assim que Você passa e você joga o jogo Quando você coloca Hakuei que é uma moeda de um R$1,00, não sei se vale um real no Brasil. Aí eles também te dão um cartãozinho de presente, cada jogada. tenho um, tem um da por aqui, ó. Aí tá. Essas menininhas também. Agora no meu eu tenho esse, esse livre aqui, que é óleozinho de cabelo. Eu sempre eu carrego o de cabelo sabe? passar, cheiroso. Não tá cheiroso agora mas Eu gosto de sempre passar porque os meus cabelos ficam ressecados, essas coisas. Então eu carrego esse. Assim. Lagartixa, a mochila dela. <risos> ah, ela pula. Morre do coração. outra coisa que tem aqui na minha bolsa é esse porta-óculos e meu óculos aqui, porque nunca sabe quando minha lente seca cai, não sei da onde. Olha o que é o próximo. Ah, o óculos É MP3. Não. É o quê? De colocar meu vidro fica e ficar tudo lá. Eu vou escutar do lado. Sério? Sério? Como? Sério. Alô? Alô? Colocar esse. Que coisa incrível. Acho que é tampoco bateria. Você me enganou, hein? Não. Eu queria o ouvir, Lime. É verdade, <risos> funciona. Então. Tá One hour later. Funcionou. Tá bom. É esse radinho aqui que dá pra ouvir a conversa dos outros. Alime, me pra quem não sabe, ela é espiã. não tô brincando. <risos> Esse tá toda de preto, né? Esse aqui é seu parceiro, né? Então o próximo item aqui é a minha agenda que eu, né, não ando nunca sem ela, porque eu tenho que marcar aqui as coisas, minhas anotações, então... Eu quero um desses. A carteira de motorista da Ribeirão não doido. Tô... <risos> esse aqui é um... Chama Hamakukato. Na verdade, eu não sei se todo restaurante... É só esse sushi, né? É um sushi A, é um restaurante de sushi. E ele tem... Tem um cartãozinho pra criança. A criança vai lá, leva, ganha o carimbo. Se ela completar tudo... Ganha brinquedinho. É. O próximo é o hidratante. Eu sempre levo hidratante porque minha mão é toda ressecada e, tipo, desse inverno, resseca tudo. Tudo! Ah, que, ah, que bote que veio. Veio com o chibate? <risos> Ela tem um pacotinho da lagartixa. A próxima coisa aqui são prendedores e grampo porque são muito úteis. Você nunca sabe que você vai precisar de um grampinho se é pra prender a franjinha. O <risos> que, que é isso? Não, não. Achei. Uh! É o contrário. É o contrário? Vamos ver seu olho. Tá vendo meu olho? Meu próximo item é, é maquilagem. Tenho vários, essa aqui é pra quando dormir, ó Uh, deixa aqui É, meu outra maquiagem máscara, porque nunca pode faltar máscara E batom, ó, da Frozen Da Ana, da Elsa, batomzinho, lip balm Porque, né, nunca é o bastante Você precisa passar, tá? Ó, pode passar Outra coisa também é um cremezinho Assim, acho que essa aqui é vaselina Se não me engano, A vaselina é bom para as nossas coisas. Tem outro batomzinho aqui, ó, é de boca Batomzinho nude da Make Me Esse é bonitinho, porque você não coloca na sua bolsa A próxima coisa é caneta, porque nunca pode faltar caneta hein? A caneta sempre vou para ficar sem assim, amiguinha. <risos> Até 7 horas, já era É, já é outro dia você Tem que jogar fora assim É, é mas pode desenhar Ah, é, só pode desenhar Ó, tem caneta aqui, assim. <risos> E outra coisa também é que eu levo essa chave aqui, né Porque como eu vou entrar dentro de casa Não tem de casa. Então, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Assista o canal da Aribe, porque ela tem também um canal no YouTube aqui, e chama Ribi Isabel. Vou deixar aqui no card também o canal dela, é só você clicar e é só você ir lá. Então é isso, gente. Deixa o seu polegar pra cima aqui. Inscreva-se no canal. E deixa no comentário algumas coisas, sei lá, fazer mais vídeo com a Aribe. Grande beijo. Até o próximo vídeo.